Muito mal. Eu, da minha experiência, falo, um, e acho que isto vai de cada um para cada qual, um, eu não senti, ou pelo menos não vi uma influência gigante na minha tomada de decisão, seja de curso ou seja agora de estar-me a dedicar totalmente ao YouTube ou digital, eu não senti uma influência positiva, um, ou neste caso não senti que a escola me influenciou